Olá, sou Gabriel Lourenço do Japinim e vamos lá Imagina a seguinte cena, você está na sua casa, está lá no seu quarto Começou a fazer a aplicação do teu rapé e nesse momento sua mãe abre a porta do quarto E aí, como é que você explica para ela? O que você está fazendo com aquele pozinho cheirando no quarto? Né? Pois é, para quem não sabe o que é rapé, né? para quem não tem ideia do que seja isso Você precisa estar preparado para responder para a pessoa okay? Então, é, é importante que você tenha algumas informações básicas para poder passar e não dar uma má impressão a respeito do, do rapé. Primeiro, é, o rapé não, não recebe o um nome de medicina é, à toa, né? rapé é uma medicina da floresta, uma medicina tradicional indígena, okay? ele é feito com cinza de cascas de árvores, Outro dia até me perguntaram, falaram, ah, mas se você está usando a cinza, não tem mais nenhum princípio ativo. Olha que interessante, né? Ah, quando você pega um, um, a palavra, por exemplo, alcaloide, né? alcaloide na sua etimologia, ela significa cinza. Né? Então, existem algumas propriedades que sim, você vai perder quando você transforma a casca da árvore em cinza, mas existem outras que, são, que acabam a, a surgindo dentro desse processo, né? físico-químico e outros alcalóides acabam aparecendo. É por isso que quando você trabalha com rapé indígena, por exemplo, você tem um pH tão alto, você trabalha aí com pH de 8.5, chega até 9 né, de pH, é extremamente alcalino assim, a da, cinza da, das árvores. Você tem ainda a questão do tabaco, nem todo rapé recebe tabaco. Tá? Você tem, por exemplo, um rapé de Apurinã, que ele não tem nem cinza nem tabaco, é feito praticamente com com ervas. Você tem o rapé de iopo que também não tem cinza e também não tem tabaco e é um rapé ativo. Eu ainda vou fazer um vídeo a respeito do rapé de iopo, falando sobre ah, o princípio ativo que é o DMT, né? o mesmo que você encontra por acaso dentro da da medicina da ayahuasca. Então, quando você vai explicar para uma pessoa, primeiro é uma medicina indígena, uma medicina da floresta, né, uma medicina tradicionalmente é, é, usada para você aumentar a tua frequência vibracional tá certo pode você pode utilizar ou com curipe tá pequenininha você pode utilizar sozinho ou se alguém for aplicar em você você vai trabalhar com um tipi não precisa ser tão grande quanto esse né mas você vai trabalhar com um tipi uma pessoa aplica em você para que que serve o rapé muito bem o rapé como eu já disse ele aumenta a sua frequência vibracional alguns rapés ou pelo menos a maioria deles tem propriedades medicinais então são várias é, é, vários princípios ativos que são colocados dentro do rapé utilizando aí a sabedoria dos pajés dos curadores né? eles sabem exatamente qual é a folha qual é o tipo de erva que você coloca dentro do rapé para que ela tenha a, produza o efeito específico seja um bronco dilatador seja para você entrar na força do, do, do literalmente do rombepotô de você entrar numa frequência extremamente alta e poder ter esse contato com, com a natureza então quando você precisar explicar para alguém né, a respeito do, do, do rapé uma das coisas que você pode fazer pede para a pessoa visitar o site da Japini lá tem um monte de informação bacana né? Tem um tutorial lá que fala inclusive a respeito uh, Perguntas frequentes né? Como essa, o que, que é um rapé Para que, que serve, como é que eu uso Cada rapé tem a sua própria descrição Com os seus princípios ativos Com a sua finalidade Tem a sua origem E os rapés da Lepinim, Eles normalmente vêm da mão de feitores muito experientes Ou da mão dos próprios uh, Dos próprios nativos né? da, da, Das tribos Xawandau, a Xanenau, a Catuquina, Runicuin é, e assim por diante. Então, a ideia é essa, é que você possa passar para a pessoa né, a respeito do que é o rapé de uma forma segura, com consistência, né, com um pouco mais de propriedade. Se você não souber falar tudo o que eu acabei de dizer aqui, né, explicar tudo isso, você simplesmente pede para a pessoa entrar no site ela vai ter as explicações ali, dá uma olhada, veja alguns vídeos e tudo mais, e pronto, você desfaz qualquer mal entendido em relação à utilização do rapé. Pode ser usado tanto para você ganhar um pouco de energia, quando você começa um dia, ou para você tirar aquela energia que você acumulou durante o dia, e para você poder relaxar um pouco, entrar no processo meditativo, realmente ter o seu espaço e fazer o seu trabalho de autoconhecimento. Tá certo? Te vejo no próximo vídeo. E tenha uma ótima semana. Xavá, xavá.